Vamos então para o início do primeiro tempo, Edmundo Começa o amistoso Amigos do Ronaldinho contra Amigos do Messi Bola vem de pé em pé, Falcão Garcia Tocou atrás, errou o passe e deu um presente para o Edmundo Ronaldinho faz o lançamento Do jeito que ele gosta, olhando para o lado Fernando Baiano bateu para o gol Gol É dos amigos do Ronaldinho Fernando Baiano abre a contagem, abre o placar. Um minuto no primeiro tempo. Ronaldinho deu aquele seu famoso passe em que ele olha para um lado e toca para o outro. Fernando Baiano, artilheiro, entrou cara a cara, bateu por cima do pata Bondanzieri. Palermo foi desarmado pelo Diogo Costa. Edmundo, por Edmundo não tem muito essa de amistoso não. Edmundo sempre costuma jogar a sério. Olha o toque à frente, de novo para o Fernando Baiano, deixou de calcanhar, o chute por cima do Diogo Costa. Lançamento na esquerda, o Edmundo pediu, a bola foi rolada para o dono da festa, para o Ronaldinho, para levantar a torcida para o Fernando Baiano, parou na água, Edmundo se apresenta. Bola rolada para o Edmundo, Edmundo joga a sério. Tiro de meta para Bondanzieri. Ronaldinho, Lançamento pro Edmundo O Pato ficou no meio do caminho Temos quase 5 minutos no primeiro tempo Edmundo no mano a mano De novo Edmundo Ronaldinho Edmundo Ronaldinho Edmundo Tá bonito Bola rolada Júlio Batista Pro Edmundo O Pato tá fora do gol Edmundo por cima Gol Dos amigos do Ronaldinho Edmundo, Lionel Messi. D'Alessandro faz o cruzamento. Abreu! Gol! É dos amigos do Messi. Louco Abreu, de cabeça na sua especialidade. Três gols em seis minutos. Os amigos do Messi marcam o primeiro com Abreu, uruguaio de cabeça, fazendo dois para os amigos do Ronaldinho, um para os amigos do Messi. Ronaldinho levantou, bola tocada de primeira, bonito chute, chegou batendo bonito o Diogo Costa. Messi, canhotos de gerações diferentes, de muito talento argentinos, Messi escapou do puxão pela camisa, na grande área, faz o toque, Palermo. Messi, tem o Abreu tem o Falcão Garcia Falcão Garcia, cara a cara, olha o gol Garcia, boa defesa do Peçanha ainda a respeito do Peçanha Ronaldinho esse Edmundo Diogo pediu Edmundo César Sampaio tocando com Ronaldinho Júlio Batista forçou a jogada. Tem pedalada, tem bola recuada para o Ronaldinho. O Ronaldinho pede na tabela, vai fazer. Gol! É dos amigos do Ronaldinho. E o gol é dele, é de Ronaldinho Gaúcho. 11 minutos no primeiro tempo. Quando ficou cara a cara, a bola não tinha nenhuma chance. Arango faz o toque, Martim Palermo Olha o gol, Palermo bateu Pra fora Esse é Martim Palermo Daqui a pouco faz um de bicicleta Falcão Garcia Faz o toque Tá valendo Vem Abreu, vem Abreu, bateu Gol É dos amigos do Messi Tá impedido eu achei que estava impedido, mas ele seguiu na jogada. Está 3 a 1. Está 3 a 1. E agora tá valendo. Chute colocado. Gol! É dos amigos do Ronaldinho. Ronaldinho. Que beleza! Que passe pro o Edmundo. Faz Edmundo. Que coisa feia do Pato. Pênalti. Abundance dele derrubando Edmundo. Seria um golaço. É, aí, aí, realmente... Que coisa feia, né? Teve até cartão num jogo é... desses. E que jogada do Ronaldinho, né? Que não apague a jogada dele. Júlio Batista bate o pênalti. Gol! Amigos do Ronaldinho 5x1, tá perdendo um pouco o cara de amistoso, hein, Escobar. Luka, o abreu, reclamou, chutou a bola na bandeirinha. É, volta a dizer o que tá que é muito legal vendo o Ronaldinho. Já já o completo Messi. Cruzamento pra entrada da área. Olha o Abreu, Abreu de um carrinho perigoso, Falcão Garcia. Finalização do colombiano Falcão Garcia. Bola trabalhada pelo Arango. Faz o cruzamento. Perdeu o Falcão Garcia. A errada Mel. Falcão Garcia. Edmundo. Júlio Batista. Júlio Batista começou no São Paulo, faz o cruzamento de trivela. Fernando Baiano! A Bondanzieri pegou. Que cruzamento do Júlio Batista de trivela de três dedos. Tem que aplaudir, Fernando Baiano. Escobar! É, a gente tá vendo até agora um show dos amigos do Ronaldinho em cima dos amigos do Messi. 15 para as quatro, D Alessandro tocando na frente. Messi. Vem para cima do Fernando. Fernando vai recuando. Vem Messi! Tocando com Andrés D'Alessandro. Alessandro. Fernando na marcação, D'Alessandro, bateu para o gol, gol, é dos amigos do Messi, Andrés D'Alessandro, 5 a 2 aos 25 do primeiro tempo, surpreendendo o Pessan. ele não esperava a finalização do D'Alessandro, de novo D'Alessandro, faz o cruzamento, ele buscava Falcão Garcia, Messi espera na entrada da área. A bola fica com o craque argentino. Pisou na bola. Messi levantou. Pro Abreu. Pro Abreu. Caiu. Pediu um pênalti. Pênalti marcado. Para acalmar. O louco abreu. Pênalti a favor do time dos amigos do Messi. Autoriza o juiz. Abreu, batendo pênalti para os amigos do Messi. Bateu! Gol! Os amigos do Messi Abreu de novo Ele tá querendo o jogo, Alex Escobar Tá 5 a 3 Ronaldinho, quando o Abreu passou por ele Falou alguma graça ali pro Abreu e tal. Deve ter falado, tá nervoso? Homem. Palermo Abreu, Garcia Abreu, Falcão Garcia D'Alessandro, vai bater pro gol Por baixo, gol Os amigos do Messi Da Alessandro de novo 5 a 4 Alex Escobar 31 no primeiro tempo Martim Palermo ganha, faz o toque Olha o Arango Chegou uma dividida dura ali Deslizando o Vampeta Tirou Bola vem com o Messi. ficou cara a cara. Bateu! Gol! É! Dos amigos do Messi. Gol do dono do time. E tá tudo igual. Tava 5 a 1. Alex Escobar. Chegaram, hein? Messi... Tirou o Fernando, vai bater Messi Colocado na trave Peçanha pegou Vale o sorriso Ameaçou a sua bomba Deu um toquinho colocado bonito Ronaldinho bateu a falta no capricho e ele quase soltou Pois é Isso depois de ter dito que o Ronaldinho não faz parte dos planos né? Vamos ver esse ataque Júlio Batista pedalou para o Ronaldinho. Que beleza! Júlio Batista por cima! Gol! É dos amigos do Ronaldinho. Júlio Batista numa tabela linda, confirmando o que o Escobar falou a respeito desse primeiro tempo. A diferença é de estilo. Veja como o time do Ronaldinho chega ao gol. O time do Messi vem na força, vem na disposição. Muito bem, voltamos com o segundo tempo. Acompanhamos alguns dos gols do primeiro tempo. Está 6 a 5 para os amigos do Ronaldinho. Messi. Olha a tentativa na entrada da área. O chute colocado no travessão do Peçanha. tentativa do Messi na entrada da área a cunha, Messi e é escanteio para o time dos amigos do Messi Mas vamos nessa segunda-feira às 9 da noite, Messi colocado por cima do gol de Bessanha bem amigos, sou da segunda às 9 da noite ao vivo, nessa segunda com a apresentação de Luiz Roberto e vamos ter Carlos Alberto Parreira Em Maturim na Venezuela O cruzamento na segunda trave Gol É dos amigos do Messi Lázaro Partida empatada 6 a 6 Alex Escobar Edmundo Ronaldinho Driblou Ronaldinho Bateu no canto joga que categoria pra levantar a torcida Alex tomar o pato não acreditou foi tarde pra bola não esperou a finalização é esse drible que ele vai dar nesse momento ó, passou aí ó todo mundo imaginou que ele fosse chutar no primeiro momento sai o cruzamento bola na segunda trave ajeitada de peito e a defesa bonita do Peçanha a bola foi rolada para trás Vamos ver o Messi. Faz o lançamento à frente. E temos o tiro de meta para os amigos do Ronaldinho. Satabela, Cunha. Trabalhando a jogada na direita com o Gonçalves. Faz o cruzamento. Olha o gol. Gol! É dos amigos do Messi. Lázaro o gol mais uma vez Alex Escobar 7 a 7 mais uma vez um gol de cruzamento na área de Peixinho se jogando muito claro isso né, os gols dos amigos do Ronaldinho são gols mais trabalhados Alessandro bola trabalhada na entrada da área com a Cunha ajeitou por cobertura, que beleza e uma defesaça e... A bola já vem para ele. A torcida tá querendo um gol do Messi. Uma entrada muito amistosa. não. Nós vimos ali o César Farias, que é o treinador da seleção venezuelana. Tá de ótimo tamanho, né? Ih, até pão. o Eschiave fez graça na frente do Edmundo agora. <risos> Eschiave tirou onda com o Edmundo agora. Né? Fim de jogo. Sete para os amigos do Ronaldinho. Sete para os amigos do Messi.